Oi! Hoje a gente está aqui para contar um pouco do nome do canal, do Porquê Panorama 81. A gente refletiu bastante durante alguns dias sobre qual o nome seria o ideal para o canal e das várias possibilidades, nenhuma delas tinha nos atraído tanto. Até que o Morani sugeriu Panorama 81. O porquê do nome? É o modelo do carro que eu costumo dirigir, que é um carro de 1981. A gente pesquisou um pouco sobre. É um veículo que foi produzido na Europa, cerca de 105 mil unidades e mais de 50 mil delas vieram para o Brasil. Era um carro que foi comprado pelo meu Biso, e quando ele faleceu, passou para o meu nono. Nono, no caso, é avô, eu tenho descendência italiana. Depois disso, passou para minha família e, mais recentemente, sou eu que piloto a Panorama. Então, a gente achou o um nome coerente, porque a gente já fez diversas viagens com ela e, apesar de ser um carro mais antigo, ela anda bem. <risos> a gente consegue tranquilamente, em freeways, chegar na 110. E é muito divertido ver a reação das pessoas, principalmente quem teve a oportunidade de ver o carro quando ele era ainda, nos anos 80, novo, né? E muitas vezes o pessoal acaba me parando ou nos parando na rua para... ah, pedindo uma foto, para falar sobre o carro. Que ele realmente é bem antigo e se vê em poucos modelos bem conservados ainda. a gente já foi para Tramandaí, que é uma, uma praia, região de praia aqui do Rio Grande do Sul, para Torres, para Cambará do Sul e para alguns outros lugares mais distantes assim com ela. E foram experiências muito muito interessantes. A gente já uma vez apostou corrida com um caminhoneiro, que ele insistia em ultrapassar, eu não sei o que acontece, mas parece que as pessoas não gostam muito de estarem atrás de um carro antigo. Mas a Panorama não perde muito para a maioria dos carros. E em função dela, é o nome do canal. Comenta aqui se você conhece algum modelo de carro antigo ou se até mesmo o Panorama já não passou na sua história e na sua família. E se você gostou desse vídeo, dá o like, a curtida aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se puder, compartilha com os amigos mais próximos. Até logo!